Ae, voltando aqui, eu, eu, eu esqueci, eu coloquei esse... Bora. É, qual que é? Menos 200? 200, né? Beleza... Foi o você é americano? Aí, achei, achei, achei. Ai, cadê ai, você? Cadê tô você? você? Eu tô morrendo. Tomando um pau pro cara aqui. Calma, calma. Faz espada calma. aí já? Que eu vou morrer. Vou ficar no meio da. Tem lava aquilo. Boa. Matei um. Eu vou morrer. Eu morri. Morreu? De acordo que só foi anulada, mas eu matei um. Ai, eu eu morri. joguei lava nele. E mano, preciso de numa trap agora. De Fireman? É? Dois Fireman. Não, um Fireman só. Só precisa de um Fireman. Faz um buraco. E aí, tipo, você atrai um carinha, se joga no buraco, quando o cara cai no buraco você joga lava. Ah, foi assim que eu morri da última vez. <risos> Ei, você não leva dedo pra lava. Então? Não? Não? Ah, tem essa! É, eu, eu pego, boto o balde no chão e me jogo em cima da lava. Aí o cara vem e morre. Beleza, vou esconder meu balde. E vem. Você acha que eu sou Stomper? Pode vir. Tá bom. Foi pro norte? Tá bom. Ali é sua, então é lá é norte. Bora. Aê, já tem lava aqui, vou pegar. Aonde? Quando você tá correndo pro norte aí. tô vendo, mas eu não, não vejo. Você tá meio bugado. Ah, tô te vendo. É, tá tudo meio bugado. <risos> ó, o Java tá tendo alto uso no meu PC. Isso não é legal. Espera, fecha essa mensagem. Aqui, ó. Entendeu? Oi. Bem que a maioria já virou obsidian, mas dá pra pegar. Cadê? cadê, cadê, cadê? Onde é que você tá? <risos> ah, tô te vendo. <risos> tá Onde é que vendo? é? Onde é que é? Volta, volta, não é aí não. Eu não tô aí não. Você... É pra onde você tá ou não é? Não, é. Vai, vai pro norte, norte. Pro norte, vai por norte, porra. Aqui ó, tem um monte de neguinho. Bora Ele jogar para. lava do buraco. Nossa, que boa ideia, joga. <risos> morreram tudo. Olha o último morrer aqui. O último kill foi meu. Você matou dois, eu matei um. Conta aí. Acho que eu matei os três. Tinha uns quatro é neguinho. Olha, olha, olha, tem neguinho aí ainda. Morreu. Morreu, ou tá vivo, ou ficou no shift. Não. Ah, não leva eu... dano de lava, né? Pode cair, né? Pode ser. Ó, oh, tem uma crafting table ali, bora roubar. Tem ferro também. Não, não. Ó, oh, tem nego aí, tem nego aí! Ai, que desgraça. Ai, socorro. Tá atrás... Eu caí. Acho que... Não, quando você morre, você cai agora. Parece que é algo assim. Conexão perdida. Sacanagem. Pera aí, já varto.